Você está ouvindo o audiolivro O Prisma das Mil Faces, Uma obra de Eurípides Quil Pelo Espírito Claudinei Capítulo 6 O Mágico e o Domador No lar dos esfendo, a vida nunca mais foi a mesma Desde aquela tarde no circo Joane, ensimesmada e convulsa mentalmente imprimiu ao seu viver, ao lado de sinistra apatia, um incontrolável nervosismo que explodia inesperado e continuamente. Vinham-lhe à lembrança os instantes derradeiros de vida de Elisian. Via-o morrendo sempre. Interpenetrará nela, fundamente, o último olhar do jovem que incontestavelmente a amara. Tais os pensamentos da jovem. Elísian declarara-lhe amor, e minutos depois morrera de forma brutal. Como seria possível que do além viesse ter aquele circo? Sim, dúvidas não restavam à moça de que for o próprio Elísian que dissera aquelas palavras ao seu pai. Bien por sua vez mergulhado nas profundezas da dúvida humana, buscava, sem encontrar, explicação para o que tinha acontecido. Então a morte não era o fim de tudo? Mas, se todo mundo sabia disso, como era possível? Como? Esse estado de comoção e de insolubilidade para o fato logo carreou para aquele lar um progressivo desligamento das futilidades sociais e mais atenção às coisas religiosas. Observador atento de tais fatos, padre Chéveri percebeu o clima em que estava mergulhada a casa dos seus queridos amigos. Tomou conhecimento do acontecimento no circo. Procurou espontaneamente o Sr. Bientu e pediu-lhe audiência particular. Atendido, reuniu-se com Bientu na biblioteca da mansão, trocando impressões sobre o insólito acontecimento. Às aflitas perguntas de Bientu, o bondoso padre respondia apenas que Deus tem caminhos desconhecidos aos homens e que certamente muitas poderiam ser as explicações para os fatos citados. Sugeriu, argueza de resposta, entre alternativas, a possibilidade de que os artistas tivessem sido adrademente informados sobre os infaustos acontecimentos que levaram Elísia à morte. Bientou, ponderado e perspicaz, de pronto entendeu que o padre Chevere não tinha condições de sair da superfície do problema para, em consequência, equacioná-lo perante a realidade e assim solucioná-lo. Tal certeza baseava-se na inconfundível prova de que Elisian realmente estivera à sua frente no circo, pois ninguém, ninguém mesmo, poderia ter tido acesso aos seus pensamentos no instante derradeiro de vida do jovem, quando percebeu o profundo amor que reciprocamente unia a sua filha, somente ele e Deus sabiam o que sentira. Então, foi a partir desse período que a doença de Joane recrudesceu. Inexoravelmente, os sintomas acumularam-se. Desiludidos da assistência médica, os esfendo afastaram-se totalmente da convivência em sociedade transformando o seu lar, outrora bajulado, em recanto evitado. Os interesses comerciais, baseados em próspera agricultura, mantiveram-se em alta, graças à ação dirigente do patrão, que a tudo coordenava. Joane, antes altiva e orgulhosa, agora passava a maior parte do tempo em seu quarto, enfadada de tudo e de todos. Dez meses após, um fato singular e de grande significação aconteceu naquele lar. Vieram ter a fazenda duas pessoas que a princípio não foram bem recebidas, porque se apresentavam em estado lastimável. Abatidos, barbudos, mal vestidos e sujos. Via-se claramente que ambos vinham passando privações. Como sempre, naquelas bandas, os mendigos recebiam um primeiro atendimento, e logo após se refazerem, eram convidados a se retirar e procurar outras plagas, ali não mais devendo retornar. O patrão, assim ordenando, julgava cumprir o mandamento cristão da caridade para com os famintos, sedentos e com frio. Os dois homens foram encaminhados a um cômodo vago nas dependências dos serviçais, onde puderam, vestindo trajes limpos e em boas condições que lhes foram ofertados, primeiro recompor-se higienicamente e, depois, foram fartamente alimentados. Ficaram, desde o instante que chegaram até a parte da tarde, sob os cuidados dirigentes de Joaquim, chefe dos serviçais. A tarde já ia acabando e os homens já se preparavam para partir, quando por ali passou Bientú. Um dos homens foi subitamente acometido por convulsões aparentemente intoleráveis, pois urrava qual animal mortalmente ferido, emitindo com voz rouca e grave sons ininteligíveis que de pronto despertaram a atenção do senhor da fazenda. Prestativo... Bientu acudiu o convulso que rolava pelo chão, como se estivesse acometido por terríveis cólicas, logo desfalecendo. Bientu quase desfaleceu, ele também, quando, ao erguer do chão o homem perturbado, reconheceu nele o mágico do circo que alguns meses antes houvera tanto traumatizado seu espírito. Refez-se Bientu mas não conseguiu disfarçar um tremor geral em seu corpo. Auxiliado por Jussar, o domador, conseguiu conduzir Marcel, o mágico, para o interior do cômodo que abrigava os dois pedintes, desde aquela manhã. Já se predispunham os presentes a atender como possível fosse o atormentado, quando ele, enrijecendo todo o corpo, aprumou-se parcialmente, e disse em voz irreconhecível, Senhor Bientu, quanto tenho aguardado esse reencontro. Bientu, ações catalisadas pela forte emoção, chumbado ao solo, não conseguiu balbuciar palavra. Acorreu-lhe de súbito a certeza de novamente estar na presença de Eliseu, e intimamente. E perguntava, Mas como? Deus do céu, como? Sentia-se levar para o limiar da loucura, quando a voz completou. — Esteja em paz, senhor Bintu. Eu já o perdoei. Sei que o senhor não queria me acertar com aquele tiro fatal. Estranha sensação de calma, inesperadamente, invadiu o refazendo-lhe o equilíbrio mental. Saindo do torpor, mas ainda sob apavorante comoção, perguntou, — O que você quer de mim? — Só sua amizade e oportunidade de diálogo. — Por que quer-me, amizade? — Porque já é tempo de nos harmonizarmos. Não vou poder continuar por mais tempo aqui, pois causaria mal a esse nosso amigo que me empresta a voz. Voltarei breve — Jesus nos abençoe. Jesus, pensou o então isso não é coisa diabólica. Com um estremecimento que novamente apavorou o mas Marcel Líber espreguiçou-se como que despertando de um cochilo, esfregou os dedos nos olhos e finalmente deu mostra de recobrar-se de tudo. Um pouco assustado, entre envergonhado e tímido, baixando a cabeça, desculpou-se com o senhor Bento a quem perguntou. Senhor, nós já não nos conhecemos? E, buscando na memória, encontrou a resposta para si mesmo. Sim, nesta mesma região, quando o circo esteve aqui, completou Bento. E agora, enérgico, olhando fixo para os dois homens, por que voltaram? Jussar, tomando a iniciativa, apresentou-se. É uma longa história, mas com poucas palavras para não cansá-lo, senhor. Podemos, sem embargo da verdade, afirmar que se tratou de uma decisão bem pesada de nos desligarmos do circo. E explicou Os espetáculos com as feras, sendo elas constantemente judiadas cavaram durida ferida dos meus sentimentos com relação à natureza e os seus filhos, dentre os quais incluo todos os animais. Com eles convivi quase que a vida toda, e mais e mais o tempo foi passando, fui sentindo que as feras, mesmo as feras, têm muito mais respeito e dignidade que o seu instinto lhes transmite do que determinadas criaturas humanas. Adjuntou pesaroso a maioria das criaturas humanas. Concluiu. Cheguei, poucas semanas atrás, ao paradoxo de só me sentir amado junto dos animais, de preferência quando eles estavam longe das jaulas, porque nelas o que ocorria era uma imposição desvirtuadora da naturalidade das coisas e dos hábitos deles. Já disse ao senhor que meu nome é Jacques Libré mas sempre fui conhecido pelo apelido de pastor, já que a todos os animais sempre procurei defender. Fez-se o silêncio entre os quatro homens. Jussar baixou os olhos e Marcel pediu a palavra. Com sua permissão, senhor, declaro que quanto a mim, igualmente desgostoso com o que fazia no circo, não mais suportava exibir-me para a alegria do público, tendo como tema a título de distração coisa tão séria e que ali era tratada tão irresponsavelmente. E, olhando para o céu, sempre soube, sempre, tratar-se de coisa que não é deste mundo. Também não sei de onde. Só sei que o dono do circo a isso me obrigava desde que tal dom manifestou-se em mim. Era obrigado, inclusive, a comparecer a reuniões particulares desde que as famílias pagassem bem. Não tinha como continuar. Sentia-me, no íntimo, como uma torneira despejando água límpida no pântano. A palavra indignidade, nomeando o que eu fazia, assumiu proporções terríveis. Não pude resistir. Deixar das atividades públicas foi bênção que devo a Santo Honório, meu protetor, a quem tanto pedia ajuda. Finalizando... Disse, como Jussar também vivia momentos difíceis, igualmente sendo devoto do bondoso Santo Honório, rogamos a ele nos orientar, livrando-nos aos dois, de tão embaraçosa situação em que nos encontrávamos. Atendeu-nos o Santo, pois viemos de cidade em cidade, penando e sofrendo, mas com a honra restabelecida. A progressiva desintegração de nossa consciência preferível foi tornarmo-nos esmoleres. Arrematou o baixinho, como se monologando. Chegar aqui nas suas terras é coincidência que absolutamente não conseguimos justificar. — Que mão teria nos dirigido para cá? — pensou Jussar. A sinceridade daqueles homens sensibilizou o bientú. Encontrava-se espiritualmente em situação de delicado equilíbrio, face os últimos momentos vividos que haviam trazido à tona, rebuscando no seu íntimo todos os acontecimentos ligados à morte de Elysian, o julgamento a que fora submetido após e ainda a inesquecível tarde no circo. Tudo somado, foi, pois, com sincera intenção também, que os convidou para permanecerem em suas propriedades por mais alguns dias, de forma a poderem conversar mais, e também para que eles se restabelecessem por completo. O convite foi aceito. Pastor e Marcel, porém, homens probos, impuseram uma condição vinculada à sua permanência, a de que recebessem encargos tais como os atribuídos aos demais serviçais. Bintu, intimamente admirado e contente, concordou. A nobreza de caráter dos visitantes comprovava-se rápido. Já a tarde havia morrido e as primeiras estrelas despontavam no céu. Pastor estava na porta do seu cômodo, trocando impressões positivas com Marcel, quando ouviu um som indiscutível e inimitável. Um bramido de elefante. Deu um pulo para fora do cômodo. Ali, um, um elefante? Todo seu ser foi invadido por uma reação de empolgação, face o inusitado fato, e, com incontida ansiedade, sem poder controlar seus impulsos, dirigiu-se para o local de onde partira o bramido. Divisou as cocheiras e instintivamente para lá correu. Qual não foi sua surpresa em lá chegando, ao ver um saudável filhote de elefanta? Estasiou-se ante a visão. Esse mesmo êxtase experimentam quase todas as criaturas humanas, umas diante do mar, outras diante de um fabuloso invento, outras diante de grandes cachoeiras, outras ainda diante de famosas obras de arte. A sensação para todos é a mesma. É um transporte para dimensões felizes, ainda que fugazes, só existentes, quiçá, no paraíso. Mas constitui em vigorosa demonstração de que Deus existe. O céu também. O animal, dócil e de fácil trato, olhou bem nos olhos de Jussar. Jussar estava chorando. As lágrimas rolavam, desobedientes, felizes, comovidas. Vieram à recordação do homem os tempos felizes da vivência com os animais, principalmente com os elefantes e, em particular, com uma elefanta que, segundo informação dada pelo dono do circo, houvera morrido. Naquele dia da morte do animal... Jussar havia ido na dianteira do circo para outra cidade, conduzindo alguns animais e sendo parte da carga transportada por outros elefantes. Ao chegar ao seu novo destino de espetáculos, aguardou impaciente a chegada dos remanescentes, pois junto com eles deveria estar também a elefanta que ele tanto gostava e que, por estar doente, Permanecer em Marselha. Segundo lhe disseram, então, o dono do circo Ao chegarem à a elefanta Tinha sido contratada uma pessoa para tomar conta dela e Quando se refizesse, viria reagrupar-se ao circo Nas proximidades de Marselha Teria todo o atendimento necessário A sua complicada gestação Mas os dias se passaram e só mais tarde ficou sabendo da verdade. O animal não resistira e lá mesmo fora enterrado. Da sua cria, nenhuma informação chegara, pressupondo que falecera também. Tudo isso perpassou na mente de Jussar num segundo. O pequeno corte natural na grande orelha esquerda do animal à sua frente fez-lhe lembrar da elefanta e quase que instantaneamente uma certeza cravou-se-lhe no cérebro. Aquele elefante era filhote da elefanta que morrera. Lentamente, sem nenhum temor, pois era acostumado a lidar com animais, percebeu que aquele não demonstrava hostilidade e dirigiu-se para perto de onde ele estava. Aproximou-se à distância de poder tocá-lo. Nenhum receio. Gestos calmos, olhar sereno. E, fato surpreendente, houve estranha empatia entre homem e animal. O homem estendeu a mão e o animal, em reciprocidade, estendeu a tromba. Ambos em gestos delicados. Olhavam-se fixamente. As extremidades se tocaram e foi assim que não demorou um minuto para que sólida e indelével amizade fosse ali selada. Com o passar dos dias, as missões de cada um dos dois homens foram definidas. Jussar passou a ser o tratador dos animais do que muito bem se desincumbia. Para onde ia, infalivelmente, tinha por companhia já quase meia tonelada do elefante que não o largava. O animal, orientado por tão experiente tratador, logo, logo tornou-se atração para todos. Dava mostras de inteligência e de gratidão. Sempre manso. Quanto a Marcel da Sim, homem instruído, culto, experiente, afável, passou a ajudar o Sr. Bentu na escrituração dos negócios, sendo intermediário fiel em vários deles. Em todas essas ocasiões, demonstrou argúcia, aliada à honestidade, das quais bons lucros passou a auferir o patrão. Aproveitando alguns espaços em seus afazeres, Marcel passou a lecionar letras aos criados, crianças e adultos. Fazia já uma semana que estavam ali hospedados os dois homens, quando o Sr. Bientu convocou-os a uma reunião brevativa em sua biblioteca, marcando hora. Pontualmente, os dois convidados compareceram. Bientu acomodou-os em poltronas, deixando-os à vontade. Respirando fundo, participou-lhes que os convocara para solicitar ajuda, pois já há três noites seguidas vinha sendo vítima de pesadelos, os quais via-se em duelo com um homem. Por tratar-se de algo sobrenatural, Julgava que eles pudessem ajudá-lo, mercê de seus conhecimentos e dons artísticos. Marcel, em voz pausada, respondeu ao patrão, tomando a iniciativa da resposta, que já tivera experiências anteriores, nas quais determinados sonhos se repetiam, noites e noites, desequilibrando as pessoas que os tinham tido. Disse também que havia uma forma de tratamento para esse problema, contudo, dependia fundamentalmente da participação do conturbado, com a aceitação plena do fato de que as almas dos que morrem podem voltar à Terra e falar com os que aqui ficaram. Aduziu, sim, porque sonhos perturbadores quase sempre são evidência de inimigos já mortos, muitos deles desconhecidos. Inimigos porque prejudicam, desconhecidos, porque suas vítimas deles não se lembram. Bientu já acumularam experiência suficiente para acatar essa hipótese aparentemente absurda. Tacitamente, pois anuiu. Marcel pediu que os três fechassem os olhos e que Jussar fizesse uma prece a santo Honório. Em voz pausada e comovida pastor rogou ao santo que os liberasse de condenação pelo que estavam fazendo, argumentando que, devido à imperiosidade da situação, outro caminho não lhes restava, senão aquele de abrir a porta do céu e permitir que as almas que lá estavam viessem visitá-los. Num gesto espontâneo, não programado, os três homens se deram as mãos formando uma corrente humana de três elos, composta por seis mãos. Decorrido cerca de três minutos de absoluto silêncio, um ligeiro estremecimento agitou o corpo de Marcel. Foi em voz irreconhecível que ele disse. — Maldito! Maldito! Vou me vingar e não tardará a hora que há tanto tempo aguardo com sofreguidão, com sede com sede de sangue, concluiu o tenebroso. Conquanto não tivesse identificado o endereço de tão graves ameaças, ficou irrecorrível no ar a certeza de que o alvo era Bentu Esfendo. Maldito! voltou a amaldiçoar a voz. Não se faça de santo, você que é um assassino! Maldito! Maldito! Disse-a rindo uma vez. A fortaleza moral de Bientu tremeu na base. O dono da fazenda, em um segundo, teve ímpetos primeiro de agredir Marcel e expulsá-lo do seu recinto e até mesmo de suas terras. Depois, pensou em dar continuidade ao insólito acontecimento, dialogando de forma a ver até onde ia aquela farsa. Assim disposto, e iniciar uma conversa com uma voz quando dela ouviu. Hoje você posa de santarrão, mas fique sabendo que fui eu quem puxou o gatilho que quase o levou à cadeia ou à forca. Você se safou mais uma vez, porém, na próxima, que será breve, eu não vou perder a chance para recompor nossa contabilidade, na qual você vai receber aquilo que eu estou lhe devendo que é justamente um tiro na cabeça. Bientu fraquejou, Com efeito, só ele sabia. Os tiros desferidos contra o cão de Elysian não tiveram plena concentração de sua parte na pontaria, já que, naqueles momentos, um inesperado torpor o acometera e ele quase poderia jurar que, ao puxar o gatilho, não estava necessariamente querendo fazê-lo, mas obedecendo a um desconhecido comando que a isso o forçou. Reunindo forças, balbuciou: O que foi que eu lhe fiz para você dedicar-me tanto ódio? O tom era humilde, quase súplice: O que foi? O que foi? Então você não se lembra quando covardemente assassinou meu chefe naquela tocaia perto do rio? Pois fique sabendo que eu jamais esquecerei, até porque eu fui considerado conivente na traição e sabe o que me fizeram? Mataram-me. Bento e Jussar estavam imóveis. O dono das terras estava absolutamente confuso. Nunca fizera traição a quem quer que fosse. Adivinhando seus pensamentos, a voz concluiu. — Não sei como pôde sair do inferno para encontrá-lo aqui. Porém, agora que eu o achei, vou me vingar. Espere sua vez de sofrer, que não está longe. Jusser, tomando a iniciativa de resposta, disse. — Caríssimo visitante que vem do outro mundo, o que você nos diz deve estar nos arquivos do passado, quando todos nós ainda estávamos distantes de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa Mãe Puríssima, a Virgem Maria. Em nome do Cordeiro, pedimos seu perdão para qualquer ofensa que tenhamos feito. Os santos que permitiram sua presença aqui não o trouxeram para fazer ameaças e vinganças. Você foi trazido para conhecer outros detalhes do seu drama. Deus nunca permitiria que você fosse atingido por desgraças se igualmente desgraças você não tivesse espalhado pelo mundo nas muitas vidas que sucessivamente todos temos. A voz em estertores gritou. Não, não, não sou eu, eu não fiz aquilo. Jusser completou. Seus olhos são fiéis testemunhas do que você está vendo. Não duvide da bondade de Deus, pois muitas vezes, como agora, só relembrando e vendo nossos pecados, poderemos mudar nossa atitude, passando de carrascos a réus. Estremecendo convulsamente, Marcel da Sim contorceu-se e quase caiu da cadeira, atingido como que por invisível empurrão que o fez despertar. Os três homens entreolharam-se atônitos. Jussar tomou a iniciativa da palavra, como sempre fazia, e disse em voz conciliadora e segura. "Senhor Bintu, nós lhe queremos muito bem, e por isso não podemos nem devemos ocultar-lhe a verdade do que aqui aconteceu hoje. Há tempos Marcel vem passando por esses transes que muito o afligem, numa de nossas passagens pela cidade de Lyon, um grupo de estudiosos de ocultismo ministrou-nos preciosos ensinamentos sobre como conversar com os mortos. Aprendemos que não se deve reunir pessoas com instintos de curiosidade, senão só para aprendizado das coisas do mundo das almas, que é onde a vida continua, eis que ninguém, ninguém mesmo, se acaba com a morte. Sugeriu-nos o pessoal do grupo leonês que as reuniões fossem sempre realizadas com a presença de pessoas especialmente dotadas pela natureza, tal e qual Marcel, para servirem de instrumento receptor das palavras do além. Que essas reuniões fossem sempre realizadas no mesmo dia do mês, quinzena ou mesmo da semana, porém sempre no mesmo horário, tal como se deve fazer com entrevistas adredemente marcadas entre partes que precisam dialogar. Indispensável a seriedade de todos os convidados para tais reuniões. Ninguém faça brincadeiras. E sempre começar e terminar com a oração que mais paz nos traga, a critério do grupo. Foi-nos ensinado ainda a conversar normalmente com as almas, já que elas, utilizando a voz de determinadas pessoas com aptidões especiais, Marcel, por exemplo, não mudam em nada sua inteligência, sentimentos e procedimentos após a vida física. E, concluindo, disse Em outras palavras, a morte não é morte, é vida. Vida em continuação da vida. A única mudança existente na realidade é de consistência da matéria, posto que, se somos palpáveis, ao nosso corpo isso devemos. Já a alma que nele habita, seja neste mundo ou no mundo dos mortos, é intangível, vaporosa, fluídica. bien -tua, tudo ouvia atentamente. As hipóteses levantadas por tais ensinamentos não pecavam frente à lógica. O que mais espantava a era que um simples tratador de animais tivesse tantos e tão elevados conhecimentos. Marcel, aduzindo, disse E é possível ainda evocar algumas almas de amigos, parentes ou santos com os quais queramos conversar. Por todas essas coisas é que eu e Jussar estamos sempre viajando, pois em nenhum lugar conseguimos evitar tais manifestações. Invariavelmente, somos ameaçados pelos religiosos, os quais nos acenam com rigorosas punições, chegando, em alguns casos, a nos desejar a própria guilhotina. Ainda agora mesmo, não precisa o senhor preocupar-se, pois já estaremos indo embora.